Como você consegue vender quando o seu preço é comprovadamente o mais alto? Um Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda Então, muitas vezes os produtos são bastante similares e o preço não é tão igual assim. Eu mesmo fabriquei guindastes durante muitos anos. Meu guindaste era o melhor que existia e, consequentemente, mais caro. Então o cliente falava, nossa, mas o seu grindaste custa 100 mil dólares mais do que o concorrente. Falo, sim, custo de aquisição. Ele fala, como assim? É 100 mil dólares mais caro. Falo, não. Veja, para comprar ele custa 100 mil dólares, mas você deve levar outras coisas em consideração. Por exemplo, a produtividade dele. Vai aumentar muito a produtividade da sua linha. Então isso quer dizer que nós vamos render mais. E aí você vai lucrar mais usando a minha máquina. Outra coisa importante é o valor de revenda. Se usa o equipamento por 5, 10 anos, ainda consegue revender por um preço bastante alto. Isso acontece com carro também, você sabe disso, com imóvel. Outro fator levado em consideração é o custo de manutenção. Porque quantas vezes a gente compra algo que aparentemente é barato? Mas quebra continuamente ou as peças são muito caras. De novo, falando de carro, você percebe. Às vezes o carro não é tão caro, mas as peças, nossa, são um absurdo. Então tudo isso faz o cliente pensar, fazer uma continha ali. Não é só o valor de aquisição, é o valor do que ele está comprando durante um período de tempo. E aí você pode demonstrar, no meu caso, por exemplo, um guindaste dura facilmente 10 anos. 100 mil dólares de diferença dava 10 mil dólares por ano, dava menos de mil dólares por mês. E é claro, se ele olhar a produtividade que era maior, manutenção que era menor, custo das peças que também era menor, o treinamento e suporte que nós damos, peças em reposição, tudo isso compõe o preço. Então, toda vez que alguém questionar o seu preço, Tente fatiar o seu preço em vários fatores durante o período de utilização daquilo que você vende. Gostou da dica? Clique aqui no like, assine o nosso canal, recomende o canal para seus amigos, recomende esse vídeo. Isso é muito importante para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas que sejam relacionadas a vendas como você. Grande abraço e bons negócios!